E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, Como vocês podem ver, a família do Michael está reunida aqui na sala porque uma decisão tem que ser tomada Seguinte galera, os meteorologistas, eu não sei se são esses caras aí que informam a respeito de furacão Bom, tá chovendo muito, ó, ouviu? Ouviu né? Tá chovendo demais e é, já foi informado na TV que pode sim ter formações de furacões. Sim, pode acontecer. Estou ligado que nos Estados Unidos isso é normal. A população lá já é preparada para isso. Mas na televisão foi informado para as pessoas: se acaso é, acontecer um furacão, é para sair. Então a gente vai. É, antes de acontecer A gente vai sair Pra que... Nenhum imprevisto Aconteça, então Já tá toda a família do Michael aqui Vamos deixar a casa aí, mano Porque o bagulho tá, tá sinistro, velho O negócio tá sinistro E... Vamos sair fora Antes que alguma merda aconteça Galera, se vocês curtiram esses vídeos Eu trago mais, tá? Eu já trouxe outros vídeos assim no canal e foi muito bem então já deixa o seu like, se inscreve-se aqui pela primeira vez. Se você joga o um GTA Online, na descrição tem a Shake Mods, que resolve o problema financeiro da galera que joga no PC. Playstation 3, Xbox 360, pacote de 750 mil até 20 bilhões. Vai ser dinheiro que você vai gastar, gastar, gastar e não vai acabar. Então confere lá, você pode parcelar no cartão e também pode pagar no boletim. Então vamos pegar a nossa Maserati aqui, ou Maserati, Maserati... E lá como é que se diz E vamos sair da cidade, galera Entra aí, povo Entra aí Ah, o Jimmy entrou na frente, era pra Amanda entrar, cara ah, Vamos lá, filhão Vamos com o papai aqui Vou Colocar aqui em primeira pessoa Primeira pessoa do GTA é tenso, né, mano Nossa, tá chovendo muito, velho Olha essa chuva, galera É chuva com vento, ó É chuva com vento, mano Bom, vamos sair Bom, o que, que a gente vai precisar fazer, galera? Ir pro aeroporto de Los Santos Não sei se vai ser possível pegar um avião Mas nem que a gente pegue um helicóptero Ou um avião particular, né? Que eu acho que é a única coisa que a gente vai... É a única coisa que a gente vai conseguir Lá no aeroporto Por enquanto, não... aqui tá tranquilo O trânsito Possa ser que no aeroporto esteja mais complicado, mano Então... Vamos pra lá, deixa eu marcar aqui Não sei porque essa bagaça tá... A gente precisa vir aqui, ó Pegar um avião aqui E vazar, mano Vazar porque O bagulho tá feio, mano Tá ventando... Olha a chuva como é que ela tá vindo Ela tá vindo assim, ó Quando ela tá vindo assim, a é chuva com o vento, mano Olha os raios Os raios sinistros, eu não vou parar em... Em sinal Porque... Olha os raios, mano. Meu amigo. O negócio tá feio, velho. Nossa, essa luz aqui do do carro tá bem alta, né? Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Opa. Não bateu, não bateu. <risos> ah... ah! Presta atenção não, mano A chover é assim, né, mano Os freios não funcionam Os ABS não funcionam Eu nem sei como é que funciona o sistema de freios Desse carro, mano Ó, oh, tudo tranquilo pra cá, velho. Tudo tranquilo Muito, muito Olha a galera, que loucura Nossa, mano Caiu um raio desse no carro Ah, não acredito, velho Meu Deus Tem um condicionamento aqui, velho Complicou, hein Nossa, as pessoas estão desesperadas ó. O cara bateu o carro Cuidado aí, ó Será é que eu consigo entrar aqui? Eu não posso passar aqui Se a polícia me ver, eu tô Tô lascado, mano Tá fechado também, cara oh, Ah, tá fechado Tá fechado também Olha lá, teve uma batida aqui, cara Por isso que tá tudo isso Como é que eu vou sair da cidade, hein Galera Eu vou tentar outro, outro... Ah, teve uma batida ali, ó Mano, eu vou tentar voltar, cara Calma aí, calma aí, senhora Calma aí, senhora tem gente que vai, mas mesmo assim, cara. Olha lá, ó. Que loucura! Vamos ver se vai andar um pouquinho aqui, cara. Eita! O que, que é aquilo? É um avião? Meu amigo, o fracão, o fracão! O tamanho, caraca, moleque, olha o furacão, galera. Nossa, olha o avião malandro. Caraca, tá longe ou tá perto? Não consigo... Caraca, nunca tinha visto um furacão na minha vida, velho. Olha o tamanho desse furacão. Ih, tá perto, mano. Tá perto, tá perto. Ih, tá jogando os carros. Não É, olha isso. Caraca, moleque. Olha isso. Que... Tá vindo, tá vindo Caraca, olha isso Olha o tamanho do fracão Minha nossa Caraca Ai, lascou, sai, sai, senhora, sai Sai, sai Não, não, sai, sai Sai Meu Deus Caraca, tá muito... Agora lascou, agora lascou Sai, sai, sai, sai, sai Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Caraca Cadê o furacão, cadê o furacão? Cadê o furacão? Caraca, galera, olha o tamanho! Caraca, os bombeiros estão chegando, velho. Meu amigo, eu não sei o que fazer, velho. Cara, eu vou. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Oh! Passou, ele passou. Nossa, nossa, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Sai, sai, sai, sai. Não, não, não, não. Oh! oh! Meu Deus! Fui pego! Que isso, eu tô no furacão, mano. Que? Caraca, velho. Olha onde eu fui jogado, velho. Onde eu fui jogado? Eu fui jogado pra dentro do aeroporto, velho. Olha a situação do carro. Ainda tá andando. Caraca. Eu, eu não vou sair do carro, mano. O barulho tá muito alto. O barulho tá muito alto. Pegou de novo, me pegou de novo. Não. Que? Mano. Caraca. Eu vou ser jogado mais longe ainda. Não! Galera! O que, que eu faço, velho? Meu amigo, mano! Arrancou uma porta do carro, vou morrer nem... Ai, ele pegou de novo! Uou! Vai me jogar mais longe ainda! Nossa, me chegou no prédio Caraca, a situação do carro, velho! Vamos ver a pessoa Olha isso mano. Ah, Olha a cara da Tracy Caraca, a gente tá dentro do furacão A gente tá dentro do furacão, mano, olha isso Caraca, velho! Mano, eu vou tentar. Não dá. Mano, eu não vou sair do carro, velho. Sai do carro vai ser pior. Caraca. Olha a situação do carro, mano. Vamos tentar sair. Nossa, me pegou de novo, mano, cara. Mano, Galera, eu, vou... eu fui jogar dentro do aeroporto, cara Olha a situação do carro Olha a situação do carro Mano Não, não, não, não Precisa encontrar um avião, cara Vai ser difícil achar um avião aqui Muito difícil Olha o tamanho dos raios, velho. Preciso encontrar um avião, preciso encontrar um avião. Olha, um monte de avião destruído. Olha a situação do meu carro. Um avião, um avião, pelo amor de Deus. Um avião, um avião. Qualquer avião. Ah, isso aqui não, isso aqui não Nossa, tem um avião gigante aqui, velho Vai ser aquele, aquele ali mesmo Vai ser aquele ali mesmo Os ventos estão muito rápido, velho Os ventos estão muito rápido Bom, galera, é o seguinte A gente vai aguardar aqui Pra ver se a tempestade para Pra ver se o furacão vai embora eu não sei como é que a gente conseguiu ficar vivo, mano Não sei, não sei, sinceramente eu não sei Olha a situação do carro Olha a situação do carro, olha a situação do carro Olha como ficou meu carro, velho Sorte que é um carro embaçado Mano, tá muito destruído, velho, olha isso Caraca Galera, o furacão não foi embora, mano Vambora, vambora, vambora, vamos pegar o avião. Vamos pegar o avião, vamos pegar o avião. Olha o avião, cara. Eu... Corre, gente. Cadê minha família? Cadê minha família? Ei, ei, ei, ei, ei. Dá pra vocês correrem. Estou andando. Vamos pegar aquele tec-teco. -teco. Olha o tamanho do fracão, ele tá aqui perto, cara. ele tá aqui perto Danou-se, danou-se, danou-se o avião tá ali, o avião tá ali Vamos lá, vamos pegar o avião Corre, corre, corre Meu Deus do céu Eu acho que minha família foi pro pau, velho Entra, entra Ah, certeza, galera, certeza Entra, entra, entra Vai, vai, avião, vai, avião Vai, que vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Meu amigo, meu amigo, meu amigo Vambora Galera, não consegui encontrar Caraca O furacão Simplesmente jogou o avião pra cima, mano Enfim Já era a família do Michael Provavelmente aquela hora ali O Tornado jogou eles pra cima Fazer o que, né? Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem ver mais vídeos assim Posso trazer Conseguimos sair por pouco o furacão não pegou a gente ali olha hora que tava tentando sair. Deu tudo certo. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. E fui!